Orientações para elaborar o produto 1 Você vai ver agora como elaborar o seu primeiro produto Para facilitar, esteja com o anexo 3 do edital em mãos Seu primeiro produto deve conter Identificação Introdução Justificativa Objetivos Metodologia Cronograma E resultados esperados Lembre-se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 é vencer o campeonato. Para isso, ele possui vários objetivos específicos, como por exemplo, montar uma equipe de craques, vencer cada partida, enfim, cada etapa que vai conduzi-lo ao merecido troféu. A metodologia descreve o como fazer, é o passo a passo da execução do seu projeto. Quais estratégias vão ser utilizadas e como as atividades vão ser desenvolvidas quais recursos vão ser empregados. Seguindo o mesmo exemplo do nosso time de futebol, a metodologia é a descrição de como as suas atividades vão ser desenvolvidas, o plano de treinamentos, a escolha dos uniformes e a definição dos locais dos jogos, de forma a mostrar um retrato o mais fiel possível do que vai ser feito. No nosso caso, como vão ser realizadas as ações de atendimento. Descreva como vai ser o acolhimento, o registro e o contato com as pessoas atendidas. E os casos de violação de direitos humanos? Descrevam como vai ser o encaminhamento e o acompanhamento desses casos, visando a solução das demandas, inclusive junto às instituições parceiras. E as capacitações de agentes multiplicadores em direitos humanos? Informe a área de abrangência, número de participantes e a que população pertencem, Forma de divulgação e atuação para atingir o público-alvo. Informe como vai se dar o curso, a duração e a carga horária. Você vai fazer seminários, oficinas ou palestras? Como vai ser isso? Você vai fazer alguma pesquisa? Como? E lembre-se, é muito importante que a metodologia seja adequada ao público que vai ser alcançado. Agora então, podemos falar do cronograma. Todas as atividades devem ser listadas em um cronograma, e é bem fácil. Você vai relacioná-las e definir o prazo de início e fim de cada uma delas. Você já fez um cronograma prévio ao concorrer ao edital? Baseie-se nele e aproveite o um momento para revisá-lo e detalhá-lo melhor. Lembre-se de que o prazo de vigência do projeto é até o dia 30 de junho de 2012. O campo Resultados Esperados deve traduzir os seus objetivos em números. Eles estão alinhados com os objetivos do projeto e podem ser medidos. Os resultados são apresentados por meio de indicadores. Vejamos alguns exemplos. Número de pessoas atendidas e encaminhadas aos órgãos responsáveis. Número de mediações de conflito. Número de ações judiciais, se houver. Número de intercorrências policiais, se houver número de registros feitos no banco de dados do departamento de DST, AIDS e hepatites virais, número de capacitações, número de multiplicadores capacitados, número de multiplicadores em atuação e outros indicadores pertinentes. Lembre-se de que o primeiro produto deve ser enviado em até 10 dias após a assinatura do contrato. Caso esse produto seja aprovado, você vai receber 40% dos recursos totais do seu projeto. Se você tiver alguma dúvida ou precisar esclarecer alguma informação, entre em contato com o departamento pelo e-mail chamada022011@ides.gov.br.